Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um processo de construção geométrica. Hoje nós vamos falar sobre ângulos né, e o uso do transferidor. Muito bem. E também sobre a construção da bissetriz. O que é a bissetriz? A bissetriz é a semirreta que divide o ângulo em duas partes iguais. Muito bem, para aqueles que ainda não lembram, né? não se recordam, vou fazer uma marca aqui. aqui. só para eu saber o tamanho da, da tela que eu preciso uma aula. Vou fazer um ângulo qualquer aqui. Certo? Lembrando que quando a gente trabalha com ângulo, nós temos aquele conceito que nós vimos na aula anterior. O ângulo é formado por um vértice, um lado, né? outro lado, e aqui dentro eu tenho a abertura do ângulo, certo? abertura. Pois bem, a bissetriz é a reta, semi-reta, que vai fazer o quê? Vai dividir esse ângulo aqui no meio. Bom, dado esse ângulo, como que eu faço para descobrir qual é o ângulo, qual o valor desse ângulo? Então, no transferidor, se você observar, olha só, ele vai ter uma linha no meio divisória e ele tem o um ângulo raso aqui, ó, 180, 180, 360, tá vendo? 180, 360, ou alguns modelos vai ter o número 0 e os 180, e o 0 e o 180, enfim, você tem que alinhar a uma das, das suas retas do ângulo, né? Os lados do ângulo nessa direção, marcando o ponto de cá, 180, alinhado com o de cá. Então ficaria assim, né? alinhado aqui. Se a minha linha de base, que eu estou escolhendo como lado, não chegar até o outro lado, eu tenho que usar essa marquinha do meio ó. e ele vai estar alinhado ao lado. Então esse aqui é o meu lado, ó, certo, que está alinhado no transferidor. E aí a outra semi reta vai marcar exatamente o meu ângulo. No caso aqui, ó, não sei se dá para vocês verem, ó, é 30 graus. Então voltando, alinho com a base do ângulo reto raso, né, Desculpa, ângulo raso, e a parte que indica o meio. Aonde que eu alinho? Em um dos lados. Então, confere, percebe que está perfeitamente alinhado aqui, ó. E aí eu vou ter o valor do ângulo. Então é dessa forma que a gente usa o transferidor, tá? tá do outro lado também daria do mesmo jeito, ó. Era só alinhar a, o lado, o meio aqui com o vértice. E aqui com 180, olha lá, ele marcaria para mim aqui, ó, 30. Tá? Então, é a mesma coisa. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Qual é o processo para traçar a bissetriz, ou seja, dividir o ângulo em duas, dois ângulos iguais? Né? Então, dado um ângulo qualquer aqui, ó, traçar o ângulo, isso nós vimos em sala de aula. Né? Qual que é o primeiro processo? Vou colocar aqui o vértice. Qualquer abertura de compasso, eu vou marcar dois pontos. Ó. Então, eu faço centro no vértice, né? qualquer abertura. Ó, vou mexer aqui para não falar que está premeditado. Né? E vou marcar dois pontos, ponto 1 um e ponto 2. Vou até anotar aqui para que você saiba que esse é o ponto 1 um e esse é o ponto 2. Chamo a atenção que... Eu marquei dois pontos, então aqui eu tenho um segmento. Né? Esse segmento que eu posso traçar, né? eu, posso, eu tenho uma linha entre esses dois pontos, que passam por dois pontos. Ó. Vou traçar bem claro para que você possa ver isso acontecendo. Ó. Vou traçar essa linha bem claro para você entender o que eu estou dizendo. Ó. Aqui então eu tenho um segmento entre dois pontos. O que vai acontecer? Nós vamos achar, executar o processo da mediatriz. Então, eu vou dividir esse segmento em duas partes iguais. Tá? E você vai entender a lógica da bissetriz. Ó, dividindo aqui em duas partes iguais, marquei lá no ponto. Distância pouco maior que a metade, que foi o que nós já vimos. Traço em cima, exatamente lá no ponto traço embaixo. Como nós já vimos em processos anteriores, se eu ligar esse ponto aqui, eu vou dividir esse segmento, essa distância aqui, ó, em duas partes iguais. Certo? Como eu vou ligar esse ponto ao vértice, consequentemente eu vou dividir esse ângulo em, duas, em dois ângulos iguais. Ó. Então, voltamos à questão da equidistância, né, como processo sempre tentando achar uma relação entre as linhas, para poder traçar, e vou traçar. Então, observe que passa aqui no meio, ó. vendo, isso aqui é a mesma distância, vou mostrar para você. Ó. Isso aqui é a mesma distância que aqui, porque esse é o processo da mediatriz, então, se eu divido essas duas partes com o mesmo tamanho e ligo o ponto no único vértice, consequentemente, eu tenho duas partes iguais. Então, esse é o mesmo processo da... É o primeiro processo da bissetriz. Isso, esse exercício nós fizemos em sala de aula. Vamos para o segundo caso. No segundo caso... Nós, aqui ó, nós tivemos uma única relação de equidistância. Qual é? Que o lado de O a 2, né? vou traçar em alaranjado aqui, ó. o lado de O A2 é igual ao lado de O 1. Então eu tenho aqui uma relação de equidistância, certo? No próximo caso, nós vamos criar o quê? Uma relação com duas relações de equidistância. Então, um ângulo qualquer. Vou fazer esse aqui até um pouco mais aberto aqui, ó, para poder diferenciar dos outros, né? E vou achar o que? A bissetriz, certo? Então, o que nós vamos fazer? Compasso, abertura qualquer. Olha só, abertura qualquer a partir do vértice, né? Vou mudar o nome do vértice aqui. Vou colocar W. Ó abertura qualquer a partir do vértice. Vou marcar mais uma vez o ponto 1 e o ponto 2. Certo? Vou escrever aqui, ó, ponto 1 e ponto 2. Lembrando que eu fiz aqui com as mesmas medidas. Então, entre W e 1 tem a mesma medida que W e 2. Muito bem. Agora eu vou abrir um pouco mais o compasso. Ó, estou abrindo um pouco mais o compasso. E vou traçar o que O ponto 3 e 4. Ó. 3 e 4. Marquei aqui ponto 3 e o ponto 4. O que, que diz esse método? Se eu tenho as mesmas distâncias, W e 3 é a mesma distância que W e 4. Certo? Se eu cruzar aqui, ó, eu vou encontrar o ponto do meio. Ou seja, se eu traçar... Uma linha inclinada ligando o ponto 1 ao ponto 4 e o ponto 2 ao ponto 3. Em função dessas mesmas distâncias em relação ao vértice, eu vou encontrar o ponto do meio. Encontrando o ponto do meio, consequentemente eu acho que a bissetriz. Então vamos testar. Ó. Ponto em 1 um, e vou ligar esse ponto ao número 4. Ó. Certo? Depois, ponto em 2 e vou ligar ao ponto 3 aqui. Tá vendo? Mesma distância, ou seja, eu tenho esse ponto e eu vou ligar ao centro. Exatamente ao centro, ao vértice, né? Ó. Vou traçar aqui. Dividindo esse ângulo em duas partes iguais. Vamos testar? Primeiramente, aqui ó, no primeiro caso, nós tínhamos um ângulo, né? Nós tínhamos um ângulo, ver se eu consigo chegar aqui no vértice, ó, tínhamos um ângulo de 42 graus, quer dizer que aqui é 21, ó, 20, 40. Bateu a bissetriz, certo? No caso de cá, nós tínhamos um ângulo de... Ó, colocar alinhado aqui. 50, 67 graus. Então, sim, é, 55, 56... 57, 57 vai dar 28,5, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, a abcetriz, 28 e um pouquinho, um pouquinho antes do 30, tá vendo? Então, também o processo está confirmado, ok? Muito bem, é, nós temos um terceiro processo para fazer, mas treine esse, passe a limpo na nossa folha padrão de desenho para que não fique muito extenso e o terceiro processo a gente faz separado, ok? Boa aula, bons estudos, até uma próxima.